se deslocar Conta, não fecha. então <risos> o que que nós precisamos metropolitana. Que, sem falar da questão metropolitana uhum. certo que né que também reproduz esse mesmo problema então o que que nós precisamos primeiro nós vamos ter mais habitação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 é, quando eu fui superintendente no período do governo da, da, da Luiz Gerondina, nós montamos um programa de mutirão e autogestão, que vai nessa mesma linha. Eu tenho até. O meu, meu mestrado foi sobre sobre autogestão. Uhum. Por quê? Porque as pessoas hoje, inclusive, elas já fazem isso. Uhum. Né? Porque, o que, que são as favelas? O que, que são os loteamentos na periferia? Se não, as pessoas.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 É, mas é, é, veja bem, quando eu falo que ela é lei equivocada, eu não estou querendo dizer que nós temos que ficar tudo como estava. Uhum. Né? Eu acho que é, esse às vezes é um equívoco que a própria esquerda ela, ela teve. Ela muitas vezes ela manteve o Estado como ela recebeu, né? claro, melhorando aqui e ali, mas sem pensar um projeto mais avançado. Então, por exemplo, a questão dos parques, eu acho que nós podemos ter uma gestão comunitária dos parques. Uhum.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 Era uma, era uma parceria onde o Itaú Cultural colocava, certo? Uh, até esse ano ainda está finalizando agora essa, essa parceria, colocava 18 milhões de reais ali. Só que ele tinha uma escola de música, ele fazia uma programação cultural, ele não alugava o auditório liberapu era para fazer convenção de empresa ou para fazer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 chamava periferias, uhum. né? E nós estudamos os loteamentos periféricos, a formação, né? como se construíam, como é que surgiam os bairros. E depois, quando, quando o vereador, no meu primeiro mandato, eu criei um projeto de lei chamado VAI, que é uhum. Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, que ele é voltado, é voltado, né? Porque ele existe, já financiou 200 projetos de jovens de periferia, né? Que foi